E aí galera, beleza? De Dinato com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje eu fiz uma lista de 6 coisas seis coisas que não tem no GTA V e que eu, na minha opinião, gostaria muito que tivesse no GTA VI A gente sabe que o GTA VI teve aí ultimamente vários rumores, né? Até porque pelo tempo que o GTA V já foi lançado é, a gente acredita que daqui um ou dois anos o GTA 6 é, estará entre nós. Bom, seguinte. Seis coisas. Eu gostaria que vocês listassem coisas aqui também nos comentários que você gostaria. Dinata, não tem no GTA 5. Eu gostaria muito que tivesse no GTA 6. Comenta aqui embaixo. Pode ser coisas que já teve em outros GTAs. Vamos dizer assim... GTA San Andreas, no GTA Vice City ou no GTA IV. Muita coisa foi removida do GTA San Andreas para o GTA IV. E aí teve gente que ficou brava, né mano? Como você não poder dirigir aviões, como você não poder é, comer, ficar gordo, ficar magro, ficar forte. Muita gente estranhou o GTA IV. Mas aí veio o GTA V, algumas coisas voltaram, outras não então você pode listar coisas que já houve em outros GTAs E que você gostaria que voltasse no GTA 6 Ou que simplesmente não teve em nenhum GTA Mas que você gostaria que tivesse no GTA 6 Lembrando que o que eu vou mostrar para vocês aqui Eles foram feitos através de mods Então a galera que cria mods Eles conseguiram fazer com que esses itens que eu tô te mostrando que tivesse no GTA 5, mas eles não existem, beleza? Então vamos começar aqui a listar essas coisas. No GTA 5 tem uma um pet shop, certo? Mas não dá para você fazer nada nesse pet shop. E seria muito legal se a Rockstar no GTA 6 colocasse pet shops, aonde você pudesse comprar animais, onde você pudesse comprar um gatinho, um cachorro. Um pássaro, um animal de estimação. Poxa, seria muito legal você vendo o Franklin com o seu cachorro brincando com ele. É genial. A Rockstar ela pode colocar isso no GTA V ainda. né? E é uma coisa que seria bem da hora. Que daria uma graça maior no jogo. Mas ainda ela não colocou. Se ela não colocar no GTA V seria muito, muito foda na minha opinião que tivesse no GTA 6. Já imaginou você tipo no seu apartamento? Eu estou falando também tanto na campanha quanto no online. Já imaginou você no apartamento? Você entra no seu apartamento e vem aquele cachorrinho correndo para cima de você e tal, e você fazendo aquele carinho, colocando ele no seu carro, indo pro parque e tal, brincando com ele com uma bolinha ou um item que possa, é, digamos que deixar esse momento mas legal e bacana seria muito, muito, muito foda Bom, eu gostaria muito que tivesse animais no jogo como esse pugzinho lindo, lindo demais Seria muito legal <risos> Quem sabe né? Vai que no GTA 6 a Rockstar ela implanta isso dentro do jogo É óbvio que talvez ela não tenha colocado no online ainda devido à questão de esses animais poderem morrerem, mas os players também morrem e, e, e voltam, né? E o animal se ele se acontecesse de alguém matar ele numa sessão pública, ele poderia muito bem renascer no seu apartamento. Então, o primeiro item seria esse: você poder ter animais de estimação no jogo, beleza? São de abastecer os veículos. Eu acho que isso ia ficar muito, muito, muito foda. Como vocês estão vendo nesse mod aí, ó. Tem uma barrinha no canto esquerdo, mais embaixo, aonde é, mostra o quanto o seu veículo ele tem de combustível. E esse mod, galera, ele é tão foda, tão legal, que quando essa barrinha ela chega na última, na última parte, ela fica vermelha e. Acabando o carro desliga E não liga por nada Porque ele está sem combustível Já imaginou você numa uma sessão pública e ter que abastecer E tal, seria muito Muito foda cara, são coisas Simples, são itens é, Sabe Parece até insignificante Mas que deixaria o jogo mais foda e realista E eu acho que isso Seria uma cartada Da Rockstar muito Muito, muito foda, esse mod tanto quando o seu carro acaba o combustível. Por exemplo, uh, o que deveria acontecer é você chamar o um mecânico, alguém que trouxesse essa gasolina para você. E você abaste abastecer no seu carro. E também, uma vez o seu carro acabando o combustível, você vendo que ele está acabando, você vai ali no posto de gasolina e abastece. Cara, seria muito foda, velho. Sinceramente, essas coisas...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 um boliche no GTA 6 Beleza? Isso aqui é o mod do GTA 5 Quem sabe a Rockstar Ela não olhe para essas coisas E coloque aí no GTA 6 Beleza? É a opção de comer De se alimentar Bom, quem jogou o GTA San Andreas Sabe que isso era possível Lá o, o, o CJ Ele comia Ele tinha que comer E ele ficava gordo Ficava magro ficava bombado, você podia ir na academia e eu acho que é uma coisa que seria sensacional no jogo. Já imaginou você ter que comer e você depois poder ir numa academia, fazer uma esteira, malhar, treinar. Cara, é uma das coisas geniais que tinha no GTA San Andreas. A Rockstar não colocou no GTA 5. Eu não me lembro muito bem, mas acho que no GTA 4 também não dava. Mas isso seria uma coisa bem legal. Lembrando, galera, que eu estou falando tanto da campanha quanto do online, beleza? Então isso daí é um mod onde o Burger, né? Uma referência do Burger King, né? Dentro do jogo, ele é aberto e ali você pode comer hambúrgueres. Mano, seria muito, muito, muito foda se isso tivesse no GTA 6, cara. Eu quero demais, espero que a Rockstar... Ela inclua isso no jogo, beleza? Bom, como vocês viram aí, eu listei seis coisas, até simples, mas que de poderia deixar o jogo mais realista do que ele é. Eu acho que o GTA, ele teria que ser tão realista que simulasse a vida real. Não é à toa que faz sucesso, né? A galera do RP, porque o pessoal lá tenta simular a vida real, como você ser... Um motorista de Uber Ou um mecânico isso a galera gosta bastante né Inclusive o pessoal que faz personagens Lá É uma parada que o pessoal curte Então acho que seria legal o GTA 6 Se tornar bem realista Com várias opções de coisas pra fazer Então listas suas aqui E é isso aí Gostaria que vocês curtissem o vídeo é, Compartilhassem e se inscrevesse No canal, beleza? Até a próxima e fui!